Olá a todos e todas, eu sou Ana Rossi, professora da Universidade de Brasília, Vai de Cafezinho Tradução Literária. Esse é o vídeo 8 da série Vai de Cafezinho Tradução Literária, e hoje nós vamos abordar aqui um pouco da, é, iniciar, digamos, a obra, comentário sobre a obra do Antoine Berma, um dos autores com qual eu trabalho. Antoine Berman é um, um tradutor francês, é um filósofo da tradução, um teórico da tradução, e ele é, vem trazendo uma discussão que tem a ver com, ele recupera a tradição dos românticos alemães, e ele vai trazer essa discussão um pouco para a cena francesa, é, e a partir de textos é, importantes com os quais ele trabalhou Um deles é o do Schleiermacher Um texto publicado no século XIX Schleiermacher foi um dos representantes dos românticos alemães E esse texto fala dos métodos da tradução A partir, claro, da perspectiva dos românticos alemães Então o, o Berma, ele vai... É, sistematizar esses textos, esses conceitos e o vídeo de hoje vai tratar, é, digamos, é a primeira abordagem, né? É, ele vai tratar do, de um artigo que foi publicado pela revista Meta em 1989 e ele foi traduzido aqui no, em português, publicado na revista Aleia pela tradutora Marlova Asef, então esse eu vou, eu vou disponibilizar no link da, da, da, do vídeo essas informações para vocês, é, tanto o texto inicial em francês quanto a tradução da Marlova, então toda vez que eu estiver me referindo fazendo alguma citação, eu vou me referir a essa tradução em português da Marlova Assef, tá? É... Antoine Berma, ele nasce em 1942 e ele falece em 1991. Então o, a grande questão que que eu quero começar a introduzir aqui, inclusive metodologicamente, é a questão do título, próprio título do artigo. É, o artigo se intitula A tradução e seus discursos. Aí a gente poderia dizer, mas por que esse esse título, não é? Então aqui o que o que é interessante para uma primeira abordagem do Berma, é entender que a tradução ela tem vários discursos. E ele vai, digamos, fazer uma tipologia ou uma classificação, é, ele vai tentar é, organizar esses, esses diferentes discursos sobre a tradução, do ponto de vista histórico, do ponto de vista das, das é, disciplinas, aos, com, a, com as quais eles se relacionam, e isso, a meu ver, dá uma primeira abordagem, que é essa questão importante da tradução é, ser também, ter também uma perspectiva teórica. Ele fala aqui em discursos, eu falaria de abordagens teóricas. Então, é, o fazer tradutório ele pode ser pensado para além de uma técnica. A técnica, ela sempre existe, mas ele pode ser pensado para além de uma técnica. Ele pode ser pensado para além de uma solução linguística. É claro que essa questão da proposta né, tradutória, ela sempre vai entrar em jogo. Só que ela pode ser pensada no âmbito de um trabalho de pesquisa é, de maneira... É, a, a constituir o objeto de estudo mesmo. Então, é, isso aqui eu considero como uma das possíveis entradas em termos dessa interface para a qual eu sempre chamo a atenção, que é o fazer tradutório e, a, digamos, a teoria que, que, que embasa ele, ou a teoria que permite uma uma reflexão sobre esse ato tradutório, sobre esse fazer tradutório, sem que isso necessariamente é, é, é, finalize a, a, a discussão. Não, a discussão ela é uma discussão muito ampla no âmbito da própria teoria, estudos da tradução e as teorias da tradução. Então, no caso aqui, o que eu acho interessante é que ele vai ele vai identificar esses discursos e ele vai trazer à luz do dia para nós que esses discursos eles existiram, primeiro, em diferentes épocas, e eles existiram também como é, é, elemento é, que vem da própria tradução. Então, o artigo dele é que eu vou ler, então, na, na tradução da, da tradutora brasileira, Marlo Vassef. Nessa, nesse artigo publicado pela... essa tradução publicada na revista Aleia, 2009, eu vou deixar aqui as referências para vocês. Então, ele diz logo de cara é, o, qual é a proposta desse, desse, desse artigo, né, cujo título é a tradução e seus discursos. Então, proponham-me a examinar brevemente aqui os diferentes discursos sobre a tradução. Analisarei os já existentes e sugerirei um outro. A pretensão dessa proposta será atenuada, assim espero, pelo fato de esse novo discurso enraizar-se na tradição mais tradicional. Conduzirei essa reflexão a partir de um triplo horizonte pessoal. Enquanto tradutor de muitas áreas e línguas, enquanto teórico da tradução, e ministrando seminários do Colégio Internacional de Filosofia, enquanto membro de um organismo governamental francês ou comissariado-geral da língua francesa, que desenvolve atualmente uma política de tradução. Então, aqui nós temos, digamos, como né, o, o, o, todo artigo científico deve ter, o escopo desse artigo. Então, ele, ele, ele diz claramente aqui qual é o propósito dele. O propósito dele é examinar os discursos já existentes então isso pressupõe que ele tenha uma perspectiva um pouco é, histórica porque ele vai buscar esses outros é, esses esses discursos que já existem então a gente vai ver aqui ao longo dessa de, do artigo é, que, que, que momentos históricos pautaram a pesquisa dele é, quais são as balizas que ele vem é, identificando historicamente para trazer esses discursos. E outra coisa importante que ele fala, ele fala desse triplo lugar. Esse triplo lugar, ele não é só o teórico da tradução, ele não é só o tradutor, mas ele fala do fato que ele também traduz, então ele é tradutor, ele é teórico, porque ele pensa sobre esse fazer tradutório, e ele dá aula sobre isso. Eu acho essa conjunção de elementos muito importante é, e que dá um local, um lugar especial de fala, né? Para re, é, é, retomar um conceito que é, hoje a gente usa bastante na academia, a questão do lugar de fala, permite situar o Berman também nesse triplo lugar de fala e tornar também, a meu ver, mais compreensível a própria abordagem dele, porque ele já, ele já, é, ele já é, esclarece logo de cara Aqui ele veio. Então, nesse caso aqui, o artigo ele tem é, um recorte interessante. Eu vou aqui me pautar em cima desse recorte para inclusive fazer -se alguns comentários. É, que eu posso desenvolver posteriormente caso vocês queiram para não ficar muito esse vídeo não ficar muito pesado então ele identifica primeiro nessa classificação dos discursos sobre a tradução primeiro os discursos tradicionais da tradução ele vai em seguida falar dos discursos objetivos setoriais isto é o discurso o discurso da linguística sobre a tradução da poética da semiótica da literatura comparada ele vai falar também dos discursos gerais sobre a tradução, ele fala em seguida dos discursos de experiência, ele fala da psicanálise, como desde o nascedor da psicanálise, é, essa questão da tradução já está posta por exemplo, quando você traduz um sonho, né? Você traduz um sonho. Então, você, quando você fala, um, você conta, narra o sonho, você não narrou, você não pensou, aquele sonho não veio para você sob a forma de palavras, ele veio sob a forma de imagens. Isso é o funcionamento do inconsciente. Então, quando você expressa ele em palavras, você já está fazendo uma tradução aí. É, a, o que ele chama de tradutologia, que é a tradutologia é reflexão da tradução sobre ela mesma, a partir de sua natureza de experiência. Aqui ele recupera a questão filosófica da experiência e traz também um elemento muito importante, que é da reflexividade, da reflexão, mas no seu, no seu sentido etimológico, né? Reflexão. O que é uma flexão? É uma capacidade de fazer isso, né? Você, de flexionar. Então, você é o contrário de, de uma coisa rígida é algo que é, tem um movimento, então a reflexão é você fazer novamente essa flexão, etimologicamente falando, é, eu já falei aqui que eu sempre uso a etimologia para é, explicar e sair às vezes do senso comum das palavras é, que a gente usa. É, ele vai depois falar das tarefas da tradutologia, então ele define o que é tradutologia, essa, digamos esse campo disciplinar novo e ele vai identificar sete tarefas, oito tarefas da, da tradutologia e ele vai a partir daí então ter um posicionamento teórico, como é que essa, essa, essa tradutologia precisa ser, é, é, vai abordar a tradução. Então, aí começa toda a construção dele, né, que começa, claro a partir do momento que ele classifica, ele já está trazendo essa lógica, mas ela fica mais clara aí quando ele determina as tarefas da tradutologia, tanto o escopo, tanto o que ela pode fazer, o que ela, quer dizer, pode não, o que ela deve fazer, o que, ela, o que, que está fora da alçada dela e o que está dentro da alçada dela. Isso é uma definição de um campo conceitual que a gente pode depois observar é, e ver se ele se transforma numa disciplina acadêmica. É, por hoje é só o vídeo, não quero que ele fique muito longo, caso vocês gostem, façam os comentários aqui, e caso precisem ou queiram que eu fale e comente sobre algum aspecto ou outro correlacionado a esse vídeo, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigada, tchau a todos.